Olá, sou o Lino Xavier, trader e professor da gestão trader. Bem-vindo ao módulo 3, Ideias de Baixo Risco. Neste módulo abordaremos os seguintes temas. Entendendo ideias de baixo risco. Crenças sobre o mercado. Elementos principais. Conceitos operacionais. Exemplo de ideia de baixo risco. Entendendo ideias de baixo risco. O que é uma ideia de baixo risco? É uma ideia com expectativa positiva, negociada em um nível que permitirá o pior resultado possível no curto prazo, permitindo ainda que as negociações continuem, para que você possa realizar a expectativa de longo prazo. Conheça e compreenda suas crenças sobre o mercado. Os top traders têm uma profunda compreensão dos mercados. Eles passaram anos pesquisando, desenvolvendo modelos de expectativa positiva e refinando seus métodos. Se você deseja ser um top trader, ou mesmo um profissional bem-sucedido, precisará estar disposto a dedicar o mesmo tipo de tempo e esforço ao estudo do mercado, ou modelar alguém que já o fez. A ressalva aqui é que o tempo deve ser bem gasto. Lembre-se que trade bem-sucedido não tem nada a ver com análise de mercado. O trade bem-sucedido exige que você gere ideias de baixo risco e aja de acordo com elas. A chave para ajustar um sistema de trading à sua personalidade é obter o um entendimento do mercado para que você possa gerar ideias de baixo risco que se ajustem às crenças que você desenvolveu sobre os mercados. Depois de conhecer suas crenças, você poderá procurar padrões que se encaixam ou descrevam essas crenças. Se você tentar negociar sem que os padrões correspondam às suas crenças, você não terá um sistema que corresponda à sua personalidade, e sua negociação provavelmente falhará. Lembre-se, você não opera o mercado. Você opera suas crenças sobre o mercado. Crenças sobre o mercado. Principais elementos. 1. Um, preço. Preço refere-se a fatores como a direção do movimento dentro de um período de tempo, tendência, a taxa de mudança do movimento, momento, diferenças em vários mercados, contratos ou índices, divergências, ou movimentos bruscos, rompimentos. 2. Atividade. Atividade refere-se a fatores como o número de contratos ou ações negociadas, volume, o número de contratos em aberto, Contratos em aberto. A variação de preço durante um período de tempo específico. Volatilidade. Ou agressões de preço. Saldo de agressão. 3. Tempo. O tempo refere-se a fatores como a duração de uma determinada movimentação do mercado. Ciclo. Ou padrões que normalmente ocorrem em determinados períodos de tempo. Sazonalidade. 4. Sentimento. Sentimento refere-se à força da opinião sobre um mercado específico. Em extremos, a multidão geralmente está errada. 5. Valor O valor é uma medida de oferta e demanda usada pelos fundamentalistas. 6. Padrões técnicos Os padrões técnicos incluem vários indicadores técnicos que podem medir o tipo de mercado existente, suporte e resistência o caráter do mercado, ou a psicologia profissional. 7. Gerenciamento do dinheiro Quando você possui regras específicas para o gerenciamento do dinheiro, pode limitar estritamente seu risco. As regras mais significativas são 1. Um, limitar seu risco a um percentual do patrimônio líquido. e 2. Limitar a volatilidade a um percentual do patrimônio, para reduzir ainda mais o risco. Ambas as regras limitam os lucros, mas também produzem traders que podem dormir à noite. Todas as noites. O gerenciamento do dinheiro também é uma sessão separada do seu plano de negócio. 8. Intuição Algumas pessoas negociam porque simplesmente sabem o que fazer. Intuição pode significar que o profissional é muito bom em captar sinais que a maioria das pessoas desconhece. Isto é, mas ele ou ela não está ciente de como isso é feito. Se for um elemento importante para você, inclua-o como um fator na sua árvore de decisão. Acabei de descrever exemplos de crenças sobre o mercado. Você deverá descrever as suas crenças sobre o mercado para facilitar a elaboração de ideias de baixo risco que se encaixem na sua personalidade. Conceitos operacionais Tendência A distribuição da mudança de preço tende a ter uma variação infinita. Não haveria necessidade dos mercados se as tendências não existissem. Ordem no caos. Seus segredos, Gan, Fibonacci, ondas de Elliot fenômeno Delta, dão motivos para esperar que uma mudança seja iniciada nesse momento. Portanto, suas configurações ocorrem em um período específico. Ciclos de mercado. Ideia de que o mercado se repete em determinados ciclos. Contra-tendência. Supõe que os preços retornam a algum nível normal. Se obtiver dois desvios padrão da média, eu inverto. Padrões. Basicamente, esse conceito pressupõe que um movimento de, do mercado em uma determinada direção é muito mais provável após certos padrões. Ou seja, oco, ocoi, triângulo, bandeira, cunha, etc. Reversão de tendência. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Exemplo de ideia de baixo risco. Ideia de baixo risco utilizando o MACD e Price Action. Olá, sou o Lino Xavier, trader e professor da gestão trader. No vídeo de hoje trago para vocês uma ideia de baixo risco, utilizando o MACD como filtro para o desenvolvimento de um sistema de trading. O MACD é um dos indicadores mais utilizados para o trading, a sigla MACD significa convergência e divergência de médias móveis. É um indicador de momento e é composto de dois indicadores seguidores de tendência. São eles, duas médias móveis exponenciais e um oscilador de momento, que é a subtração da média longa pela média curta. O MACD é um indicador relativamente fácil de usar, mas devemos entendê-lo completamente antes de usar seus sinais. Vamos à estrutura do MACD. O indicador MACD consiste em três componentes: duas linhas de tendência e um histograma. A linha MACD é a linha mais rápida do indicador. Essa linha reage mais rapidamente às mudanças de preço e é mais sensível, movendo-se acima e abaixo da segunda linha. A segunda linha do indicador é a linha de sinal MACD. Essa linha é mais lenta e fica frequentemente sendo violada pela linha MACD mais rápida. Também temos o histograma MACD. O histograma MACD simplesmente representa a diferença entre a linha MACD e a linha de sinal. Quanto maior a diferença entre as linhas, maiores serão as barras do histograma MACD. Se as duas médias móveis se unirem, elas são consideradas convergentes. E se elas se afastarem, serão consideradas divergentes. Portanto, o MACD é um indicador de momento, seguidor de tendência, que mostra a relação entre duas médias móveis. Em geral, ele é utilizado de três maneiras. Cruzamento de médias, níveis de sobrecomprado e sobrevendido, e divergências de alta e de baixa. Eu utilizo o MACD, com o apoio de duas médias móveis exponenciais, o gráfico e o price action. Espero o cruzamento das linhas do MACD para me dar a direção da operação, e espero que os preços fiquem acima das suas médias móveis no caso de operações do lado da compra, e abaixo das médias no caso de operações do lado da venda. Essas duas combinações me habilitam a comprar e a vender esperando apenas os sinais de price action. Rompimento de lateralidade, rompimento de pivô, reversões na média, combinações de rompimentos de candles, etc. Vamos aos exemplos. Esse é apenas um exemplo de ideia de baixo risco, utilizando o MACD. Essa abordagem me permite atuar de forma padronizada, reforçando a disciplina. Para desenvolver um sistema de trading completo, você precisará de outros elementos. Saber onde estopar, onde realizar lucro, qual tamanho de posição usar, utilizar outros filtros e principalmente realizar backtests para verificar se existe vantagem no seu sistema. Fim do módulo 3, e de baixo risco. Vejo vocês... Na próxima aula.